começando mais um vídeo aí com o nosso amigo aí Max, primeiro pedal uma tapioca. Conhecer conhecer as praias. Já vai deixando aí o like, se inscrevendo e ativando as notificações. Fui. Figo Eco Parque, totalmente abandonado. Uma situação. Três jovens aqui sumiram. Esse local é lindo. Era lindo, né? Mas hoje está nessa situação. Tem uma casinha ali. Ó. eu lembro quando eu desci aqui. Dá uma saudade aqui. da pega. Eu andei aqui muito tempo, minha infância. Fez, fez, fez parte né? da minha infância. Que de braço é a é, gente não pode entrar só lá. É, porque eu queria conhecer mais. Perigo. Perigo é grande aí dentro. O perigo é grande aí, a torre é grande. O não foi encontrado. Pois aí, é. Vontade de entrar, sei, mas coragem tá? é de mal. É. Mas ainda não pode pegar até aqui só pra fazer o é, interditado, notificado. Paradinha para o caldinho de cana aí de 750ml. Para relaxar um pouquinho. E voltar. E voltar para lá, né? Para Maceió. É, já que já é Maceió, né? Então um descansozinho aqui e... e. tá. Bom demais, né? Bom. Olha o copinho. 750ml de pura energia para voltar, né? 100%. Agora vamos para uma parte alta. Vamos embora. Problema demais hoje, galera Tem que pedalar, Esse, a turma tá muito parada Uma pedaladazinha chegar aqui, ó Galera, voltando agora Pedalzinho Tem vidro aqui no chão, Max Volta Vem cá Pedalzinho aqui, voltando pra casa Agora Vamos até a casa aqui em Pioca E curtir aí Essa volta para casa A motoca barulhenta A famosa Praia da Sereia Pois é isso gente! Mas nunca fiz vídeo aí, estou meio sumido no meu YouTube. Minha filhinha nasceu, mas estou de volta. aos pouquinhos vão voltar a fazer vídeo. Não vou prometer constantemente, mas estou aí para fazer o que eu posso. E é isso aí, vamos é, curtir um pouquinho, terminar esse pedal, curtir o restinho do pedal e se embora para casa. Sometimes when you're here, I eu feel no doubt, cause you keep me